pessoas que já fizeram financiamento imobiliário há muito tempo atrás, muitas estão tendo possibilidade de pagar, mas estão pagando parcelas altas, já outras não estão conseguindo pagar as parcelas, estão perdendo os imóveis e às vezes por falta de informação e eu vejo as pessoas perguntando, poxa, as novas taxas são, são apenas para as pessoas que estão fazendo novos financiamentos? Não, eu digo para você que não. Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães. Se você não me conhece, eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e especialista quando o assunto é te ajudar a não só comprar o seu imóvel, mas também a investir melhor o seu dinheiro e conseguir aí o financiamento. E o vídeo de hoje eu quero conversar com você que já tem o um financiamento é, já tá pagando aí há mais de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, não só a pessoa que vai começar o financiamento agora é, com essas novas taxas. E muita, muitas vezes eu escuto aqui no canal as pessoas comentando, tem vários comentários aí falando o seguinte, poxa, as novas taxas aí só são para as pessoas que estão comprando os imóveis, e a gente que já comprou imóvel não tem nenhum benefício? Lógico que tem, Lógico que tem um benefício. Assiste esse vídeo, eu tenho certeza que algumas coisas vão mudar aí no teu pensamento, na forma de você enxergar o que está acontecendo com os bancos. O que você precisa é de informação. E se você gostou do conteúdo já que eu vou estar apresentando aqui, dá uma força para mim, maceta aí o like para você ajudar esse vídeo a chegar no maior número de pessoas que já tem financiamento, é muito grande. E também se inscreve aqui no canal para você me ajudar a chegar aos 30 mil inscritos, tá? Então clica aqui embaixo e se inscrever no canal e não esquece de acionar o sininho para você receber notificações quando eu postar vídeos assim como esse, que eu vou estar tá fazendo na prática e fazendo os cálculos aqui para mostrar para você quais são as facilidades e se não é bom ou se é ruim você fazer aí uma portabilidade. Bom, lá, vamos lá para o assunto do vídeo. Os bancos, obviamente, eles não têm nenhum interesse em dizer que o concorrente ele está fazendo uma, praticando uma taxa de juros menor, né? Então, as pessoas que compraram imóveis na época de 2010-2011, onde o ciclo da Selic estava chegando lá 12% ao ano e, ou em 2015, 16, ou 14, 15, não me recordo agora, onde o ciclo da Selic chegou a 14%, ao ano a taxa de juros, muitas pessoas precisaram comprar imóveis e muitas compraram imóveis até sem saber das coisas que estavam para acontecer, estão com uma taxa de juros altíssima, tá? Então existe alguma, alguns fatores que eu acredito que você que está assistindo esse vídeo não, não fez a sua portabilidade ou não praticou, justamente porque você acha que é, é muito burocrático porque você acha que você é, vai ter que pagar um monte de taxa, e realmente algumas taxas vão ser. Muitas pessoas não sabem nem quanto, é, vão, vão, quanto estão pagando de, de, de financiamento, ou seja, não o valor da parcela, mas sim a taxa de juros efetiva da, da parcela, e justamente não fazem uma portabilidade, não procuram saber, porque como eu falei, tá dentro do, do orçamento, tá ganhando bem e às vezes nós estamos deixando um caminhão de juros para o banco, onde esse caminhão de juros poderia estar tá no nosso bolso, no, no teu bolso, para você estar tá utilizando da melhor forma possível. Porque então, eu vi uma matéria, eu estava conversando com um cliente a respeito da portabilidade, eu já tinha feito um vídeo aqui no canal falando sobre quais são os perigos, quais são os prós e quais são os contras da portabilidade e com a baixa da taxa de juros aí da selic né e os bancos vêm acompanhando a queda eu até fiz um vídeo falando sobre é, sobre a previsão aí que eu tenho né sobre o mercado imobiliário para os próximos anos com todas essas baixas então vamos lá é, eu já havia falado sobre a portabilidade que o importante é você entender sobre o ct que é o custo efetivo total do seu financiamento a primeira coisa que eu quero é, às vezes confunde né, esse nome, mas a primeira coisa que eu quero que você observe e você faça, se você tem interesse de aproveitar essas oportunidades das baixas das taxas de juros para financiamento, é você ir até o seu banco... E pedir o teu gerente lá, o gerente lá de financiamento, o teu gerente mesmo, para ele verificar para você qual que é o custo efetivo total do teu financiamento hoje. Exatamente hoje. Por quê? O que, que é o custo efetivo total? Ali tem as taxas de cartório, registro, abertura de crédito, seguro. Não é só você pensar que hoje você tem uma taxa efetiva, né? Uma taxa efetiva total de... 10% e hoje você está vendo aí 6,75%, e você fala: nossa, é isso, tá muito baixo. Eu vou lá e fazer. Não, calma que eu já vou te dizer o que, que você precisa fazer. Então você vai pegar essa taxa efetiva total, você vai verificar também quantas prestações faltam para acabar o seu contrato, você precisa ter essas informações. Ó, tá faltando aí 220 prestações. Tá faltando 200 prestações. Tá faltando 100 prestações. Você precisa saber isso e saber também qual é o saldo devedor hoje. Não é quando, não é somar as parcelas e ver lá quanto que falta. É você saber qual é o teu saldo devedor hoje. Com essas informações, você vai até um outro banco e você vai pegar lá e falar o seguinte: "Moço, Quanto que está a taxa aqui desse banco? Ó, aqui, para mim, quanto que você faria? Então, ele vai te pedir para fazer uma análise né? e entregar documentação, alguma coisa, para que ele possa realmente te dizer quanto que ele vai conseguir. Porque senão ele vai te dizer a taxa mais baixa. Ele vai te dizer assim, ó, a taxa aqui está 6,75. Só que quando você for levar lá o teu banco, pedir a migração, não vai ser. Você vai entregar a documentação, ele vai fazer a nova análise e não vai ser 6,75. Né? Então, você precisa estar tá ciente que realmente você vai conseguir a taxa. Vamos ah, lá que você consiga por 675. você vai perguntar para ele tudo bem quanto que eu vou pagar quanto que você me, me cobraria para migrar o meu crédito para aí? veja bem aí entra um grande detalhe porque muitos bancos para buscar você de outra de outra instituição ele vai te oferecer condições se você colocar no ponta da linha da, do lápis né da linha não do lápis e você vai ter que pagar taxa de abertura de crédito, taxa de confecção de contrato, isso aí dá em torno de uns 3 mil reais, mais isso, mais aquilo. Mas como os bancos têm interesse que você migre o crédito para lá, ou seja, você já é um cliente que tem uma condição financeira boa, porque você já tem o um financiamento, então ele vai te, sim te oferecer melhores condições. É aí que você que tem um financiamento que utilizou, fez o financiamento na época de 2010, 2012, principalmente, 2015, 2016, onde a taxa selic estava lá em cima e os juros estavam altíssimos. Você pegou no ciclo maior para financiar o teu imóvel. Então, fique atento aí. Se você fez um financiamento nesse período, escreve aqui para mim. Guimarães, o meu, meu contrato foi na época de um ano tal. Eu iniciei meu contrato no ano tal. Então, você, você consegue saber exatamente se o banco ele ele vai conseguir te oferecer as melhores condições eliminando algumas tarifas e algumas é, cobranças tem banco até porque assim ó você quando faz a migração é normal você vai ter que pagar o um novo registro tá as pessoas falam assim Guimarães quais são as tarifas que deve estar passando pela sua cabeça que eu vou pagar numa migração registro do novo contrato você vai ter que pagar quanto que é isso em torno de 0,5 a 1% do valor do imóvel Dá mais ou menos esse valor, tá? Depende de cidade para cidade. Então a gente faz uma média aí de 75 Você pega lá o valor do seu imóvel que vale hoje, né? Que o banco vai migrar, ele vale lá 500 mil.75. Quanto que vai dar? Você vai saber. Se eu pegar aqui a calculadora, eu vou saber que um imóvel de 500 mil, 75%, 3.700 e pouco. Isso você vai ter que pagar para registrar. Eu pago ITBI, Guimarães? Não, porque você não está fazendo uma transação com bem, não vai mudar. O bem de nome e tal, vai mudar de instituição, mas o bem vai continuar assistindo no teu CPF. Então, o ITBI você não paga. Mas vai existir alguns custos ali, por exemplo, com o novo financiamento, alguns seguros e tal. Então, o que você precisa saber é a taxa efetiva total que vai ser no novo, na no nova instituição, tá? Com isso, você tem duas opções para fazer para aproveitar a baixa dos do, do, do juros. Olha aí, anota aí que é aí que eu vou responder todas as perguntas das pessoas que falam Sobre Guimarães, como é que eu posso aproveitar? Eu tenho que quitar meu contrato e fazer um novo contrato? Não. Você vai lá no banco para saber qual é o melhor. Vamos pular lá que o banco X é o melhor. Você vai chegar lá no teu banco, que é o banco Y, e vai dizer, olha, lá eu estou conseguindo o mesmo financiamento com uma taxa efetiva total de Y, e você aqui no banco X, você tá, tem uma taxa efetiva de X, que você, que você me deu. Está faltando 200 prestações lá, não pode mudar no novo banco, Fica atento aí, hein? não pode mudar o prazo. Se você tem 200 aqui, tem que ser 200 lá. Se o saldo devedor é 80 mil aqui, ou 100 mil, ou 200 mil, tem que ser o mesmo saldo devedor lá. O que você vai mudar é a taxa efetiva, ou seja, os teus custos para mudar a prestação. Então, você vai chegar para esse banco e falar, ó, oh, eu tenho lá essa situação, você consegue é, é, cobrir? 80%, 80% de todas as migrações, o banco, ele teve um custo para te manter. O banco, ele, tem um, ele, ele sabe que um financiamento imobiliário é uma relação a longo prazo com o cliente. Então, muito provável que esse banco vá cobrir a sua portabilidade. Não entre de cara num banco, faça portabilidade e peça. Você tem essas duas opções para mudar agora. Você pode estar tá perdendo dinheiro. Eu fiz um cálculo no meu computador aqui com um cliente, estava estudando, um imóvel de 500 mil, por isso que estou dando esse exemplo, ele fez lá em início de, de 2016, com a taxa de 10,7, e hoje como eu fiz uma taxa efetiva total de 7,3 a 7,5, deu mais ou menos, um, em torno de 860 reais, um, um valor mensal de diferença de um banco para o outro. Imagina 800 reais hoje no seu bolso, menor do que você hoje está pagando, então é assim, se você realmente fez um imó já tem o um financiamento imobiliário e está precisando fazer, fique atento às novas taxas, não espere e aproveite essas, essas informações com informação na sua cabeça, ir até o banco e trocar essa ideia com um novo gerente e também trocar uma ideia com o seu gerente. Saiba negociar, você pode sim aproveitar as oportunidades da da, da da migração de um banco para o outro, né? da portabilidade de um banco para outro. Então aproveite, não deixe o dinheiro para os bancos, um caminhão de dinheiro está ficando no banco. Mas você precisa sempre se atenar à taxa efetiva total, porque pode ser que a taxa de juros está mais barata, mas existem outras situações que vão fazer essa taxa de juros ficar mais cara e aí não é vantagem para você. Tá bom? Espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo, tenha te dado aí uma. Uma informação bem legal e você, se você gostou, não esquece não de clicar aqui embaixo e me né, em gostei do vídeo para esse vídeo ser compartilhado, o YouTube compartilhar maior número de pessoas e não esquece de clicar aqui embaixo e se inscrever para que eu possa chegar aí aos 30 mil inscritos até o final de 2020, tá bom? Um grande abraço, espero ter te ajudado vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!